Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nós estamos iniciando o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E nesse domingo do Advento a palavra do Evangelho é muito bonita. Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. É tempo de se reerguer, é tempo de levantar-se. É tempo de erguer a cabeça, é tempo de esperança. Esse tempo bonito do Advento é um tempo de preparação da casa. Nós somos convidados a arrumar a casa porque a visita que nos será dada vai ser muito importante. É o Senhor da Majestade que vem nos visitar, segundo São Francisco. Então é preciso que a gente prepare a casa para esta grande visita. E para preparar essa casa, também São Francisco de Assis, ele dá as dicas. O que tem que se fazer para preparar a casa? Diz ele, os ricos devem dar alimento em abundância aos pobres. Deve-se dar mais feno, mais pasto para os bois e os burros. Deve-se, inclusive, espalhar cereais pelos caminhos para que as aves do céu tenham alimento e abundância, principalmente as cotovias. Então, isso significa o quê? Que nesse tempo deve-se diminuir as brechas, os muros de separações entre as pessoas e todos devem ter alimento em abundância. É um dia de confraternização universal, porque Deus se irmanou conosco. Ele se fez nosso irmão. Preparar a casa significa construir o lar de Jesus, a casa de Jesus aqui na terra. Porque Deus veio habitar no nosso meio, Ele acampou no nosso meio, Ele se irmanou conosco e fez com que se iniciasse, se pudesse iniciar um caminho de construção da fraternidade universal. Então, esse tempo de preparação da nossa casa é missão. É missão de todos nós preparar que esta nossa casa seja uma casa de irmãos, onde todos se fazem irmãos e confraternizam com Jesus e com todas as criaturas. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.